Vida e na luta, eu me posiciono contra o fascismo, contra o racismo e pela vida das mulheres. Dedico esses 30 segundos a todas as mães pretas que choram a perda dos seus filhos assassinados pela mão do Estado racista. Como trabalhadora na UFABC, eu me esforço para que a luta contra o racismo estrutural seja um dos pilares da nossa universidade. Lucas Juntero Miguel Presentes. Somos mulheres de todas as cores, todas as idades e muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Marielle, valente guerreira E Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças bem equilibradas Ninguém tá confusa, eu não te perguntei nada São elas por elas, escute esse samba que eu vou lhe cantar Se eu tenho motivo pra comemorar o Dia Internacional da Mulher é porque há 13 anos, eu trouxe ao mundo uma pessoa que me faz lutar e crescer. Que o mundo seja mais feminista, hoje e sempre. Então, que a luta, a luta continue. continue. Mãezinha, é uma pandemia. E assim se descortina o véu que encobria. A carga mental, a dupla, a tripla, a quintapla jornada pois nessa corrida viral vai para ombros de vocês para aguentar mais uma vez o peso. Das crianças, da casa, do trabalho, dos estudos, do relacionamento, a coluna já vive curvada, as mãos já estão calejadas e já, sabe que, já sabem que serão de novo invisibilizadas. Do emprego exige-se, seja só profissional. Na escola pede instinto maternal, dedicação sem igual. E não esqueça do almoço. arroz subiu de preço. Procure alimentos saudáveis para substituir. Lide sozinha com o alvoroço das crianças confinadas sem poder se divertir. A culpa será sempre sua. Não terá como fugir. Trate de aguentar calada. Controlar os eletrônicos. Separe as brigas, conflitos. Tenha rotina. Olha o grito. Se controle, seja exemplo. Não se esqueça da limpeza. E da gestão do lar. Pois é preciso um ambiente limpo para os filhos criar. Quem mandou gestar? Afinal, você é o baluarte do lar. E é preciso trabalhar, pois comida custa caro e não pode faltar. E as contas não param de chegar. Você vai ter que se virar. Empreenda, dá seus pulos, mesmo que para isso tenha que se humilhar. O socorro, se vier, demora de chegar. E geralmente é de outra mãe que virá. Não se esqueça que é mulher e é preciso se cuidar, manter a chama acesa e do relacionamento zelar. Tá cansada? Não tem tempo? E da meia-noite às seis, o que é que você fez? As Mulheres são muito guerreiras, né? Mulheres são muito guerreiras, segundo na luta. Semente. Nesta terra fui deixada como semente, nascida e impulsionada por força resistente. Cresci roubada de nutriente, em tentativas de quebra e de corte de sonhos, regada com violência, medo e discriminação. Tentaram roubar minha memória, inferiorizar minhas flores, minimizar minhas dores, destruir meus valores brotos e ramos perdidos em sofrimento, mas contra tudo ainda assim cresci, sigo lutando mesmo chorando, meus brotos sendo tirados de mim, mesmo assim guerreira que sou me ergui, me dobraram não vão conseguir, porque não sabem os tolos que o que há mais forte de mim nunca vão conseguir destruir, tenho raízes fortes, de meus ancestrais herdei meu norte. Raízes ainda mais fortes deixarei em minhas sementes. Podem tentar me podar, me cortar, me aniquilar. Mas antes que consigam me derrubar, outras de mim mais fortes vão brotar. Ainda que tentem calar minha voz, nunca conseguirão calar a todas nós. Somos sementes de resistência. Esse poema foi feito pela Aline Maxiline. Ela é técnica administrativa na UFBC, faz parte da coletânea Narrativas Pretas. Eu quis ler esse poema para as mulheres da UFBC, para as técnicas administrativas, para ser como um abraço para chegar a todas como um abraço. É, para além dessa situação muito triste, de tantas mortes e de tanto luto, a gente tem sofrido muito, não é? as mães têm sofrido muito com uma carga gigantesca nos ombros e tem sido muito cobrado para a sociedade. Inclusive, nesses debates que a gente tem visto em relação às crianças, a gente tem visto muitos debates responsabilizando e culpabilizando as mães. Né? Não se culpabiliza os pais, né? E não se faz um debate é, pensando nas crianças enquanto cidadãs e pensando em políticas alternativas para esse público durante a pandemia. O que a gente vê é só fechar os olhos para a situação das mães e das mulheres. Sou mulher, sou anjo, sou força, sou coragem, sou luta, sou uma, sou todas. Sou sim, se sou, sei quem sou, sei quem quero ser, sou quem quero ser. Sou mulher, por Lorena Arcanjo. Eu não sei o que tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se bate Eu bem amor assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Então vamos juntas. Vamos juntas. Juntas somos fortes, unidas somos correnteza. Água que cura as feridas, que suaviza cicatrizes, que assopra os medos, dilui as tristezas. Somos Alcatéia, nossas vozes em coro uivo. Clamando por justiça e igualdade, lutamos por liberdade. Não pode faltar nenhuma nesta guerra injusta que insiste em nos matar. De uma vez e aos pouquinhos, eles tentam nos barrar. Tentam nos desacreditar. Vivem a nos silenciar, querem nos controlar. Vamos amplificar nosso poder, levantar umas às outras, pois só os nossos úteros vão parir a evolução. Somos nós por nós. Não esperemos de quem nos mata a solução. Vamos acordar as irmãs adormecidas. Da consciência vem a luta. A voz vai soar alta para reverberar o grito preso no peito e na garganta de tantas silenciadas. Eu sei que esse momento de pandemia muito triste, é, todas estão sofrendo, principalmente as mulheres, que são é, exploradas, oprimidas nessa sociedade, na pandemia isso tem se aprofundado mais, por isso eu quis ler esse poema e falar que nós vamos resistir e vamos sim lutar por uma sociedade melhor, com igualdade de gênero. Um abraço a todas.